E agora, Celso Vernizzi. O aumento tempo. Olá, amiga, olá, amigos. Sextou e com temperaturas ainda baixas. Fim de semana será frio. O que melhorou bastante foi a diminuição dos ventos, né? É aquela baixa pressão que virou tempestade subtropical vai mar adentro se distanciando e agora a circulação dos ventos é muito menor do que havia. E temos aí a infiltração marítima que pode acontecer. Os ventos diminuíram de intensidade, mas no mar ainda existem e trazem para o continente algumas nuvens. De vez em quando o litoral pode ficar nublado e até há o risco de alguma chuva, principalmente da Baixada Santista em direção ao Rio de Janeiro, pegando o litoral norte e parte do Vale do Paraíba. Isso pode acontecer em alguns momentos desta sexta-feira. Mas no restante do estado e também no litoral, da baixada em direção ao Paraná, tudo bem. Temperaturas até subindo um pouco mais, 21 graus de máxima à tarde. O frio continua nas manhãs, tanto no sábado como no domingo e também durante as madrugadas. O agasalho continuará sendo bastante necessário. Haverá sol no fim de semana, mas também frio. Temperaturas sobem pouco e à noites frias e também frias com a possibilidade de geada em alguns pontos do Estado. Grande abraço a todos! O